Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha e este é o primeiro vídeo do teste semanal que vai ser um vídeo, dois vídeos por semana simples, só mostrando uma coisinha rapidão que a gente tá fazendo aqui é, esse vídeo é só para mostrar uma coisinha que eu tô fazendo, que é tô fazendo a desmontagem aqui da, da parte de roda da STX já desmontei o cubo fora aqui, entendeu? fiz toda a desmontagem, arranhamento certinho, e o que eu vou estar tá fazendo? eu vou estar tá fazendo a pintura dos cubos, é, vai ser no vermelho vitral, que é uma cor assim, tipo assim, mais lembra aí um anodizado, mas é um, é um fake, é uma pintura fake, a gente costuma dizer. É, eu não vou estar tá fazendo passo a passo nesse vídeo, porque ocupa muito tempo e agora eu não estou tendo muito tempo de fazer o vídeo. Vou fazer esse vídeo futuramente, né? É que na realidade eu vou estar tá dando essa pré-reformadinha na STX com o intuito de vendê-la. Tenho assim... Muito, muito apego a essa moto Mas na realidade a gente tem que pensar em progredir né? Não dizendo que a moto A moto não é ruim, nunca me deixou na mão Nunca me deu dor de cabeça A ponto de dizer assim que não é uma moto boa É uma moto muito excelente entendeu? Mas como todo mundo sabe A gente tem que, às vezes, sacrificar uma coisa que a gente gosta Pra gente conseguir ter uma coisa melhor E na realidade a minha intenção é De conseguir montar a STX a e a XT também Pra vender E também quanto antes eu conseguir montar O Tornadão, ó o tornadão tá aqui desmontado, coitadinha, deixa eu botar o um chapéuzinho nela aqui para não ficar muito triste, entendeu, e é isso, o quanto antes aí a gente conseguir montar, esse é o primeiro teste, se vocês gostarem que eu comece a colocar os as vídeos assim com mais conteúdo assim, mais variedade, não tendo muita edição, porque na verdade o que ocupa muito tempo é edição, então se vocês estiver gostando aí tipo assim de um vídeo desse, dessa maneira aqui, comenta aqui embaixo, Deixe seu, seu comentário aí, tua crítica construtiva. Crítica construtiva, ó. O edição não edição não tem como tirar o barulho do caminhão passando, ó. Mas se você tem aí a tua opinião aí, deixa o comentário aqui embaixo. E não se esquece, se inscreve sim pra dar aquela força pra gente, beleza? E deixa o seu like, comenta embaixo aí e dá aquela força, beleza? Se você puder compartilhar com seus amigos aí o link do canal pra eles poderem estar se inscrevendo e a gente tá conseguindo chegar à marca dos 5K tamo junto, se você também não faz parte aí do Instagram, segue a gente lá no Instagram, arroba TGS na trilha vai ter o link aqui na descrição aí embaixo é, lembrando mais uma vez também é, dos nossos apoiadores aí como diz, a gente conseguiu aí um patrocínio junto com o nosso amigo do Alexandre X é, da empresa X-Graphics, futuramente aí a gente vai ter novidades no canal, então corre lá, dá aquela apoiada no Instagram dele também, vai dar uma força pra gente, beleza? o link vai estar tá na descrição aqui, tamo junto esse é um vídeo teste pra gente ver como vai ser futuramente aí se você gostou da qualidade da imagem, se você gostou da qualidade, não teve edição esse vídeo. O vídeo começou a gravar do começo ao fim, é um teste para mim ver se vai funcionar direitinho, beleza? Então, se gostou, deixa o seu gostei aí embaixo, tamo junto, valeu, TGS na trilha, tamo junto, família, fui!